Oi, amiga, tudo bom? Bom, Oi, que linda! me deu um soco cara! Hoje eu tô muito inspirada, amiga! Sim, muitos produtinhos da Ruby Rose chegaram para mim! E hoje eu vou fazer uma make gringística, muito gringística! Muito linda, muito maravilhosa, só com produtinhos novos da Ruby Rose, e é isso! Se você quer ficar linda, maravilhosa, saída da Comigo, vamos embora! Uh! E antes de começar o vídeo, já vou avisar você, amiga, que temos cupom de desconto no site da Ruby Rose. Olha que chique, 5% de desconto. Uh! Tô muito feliz. É só colocar Mari Maria, aliás, é só colocar Mari Maria. E antes de começar essa make, vamos começar a higienizar a pele, porque eu tô chique, a Ruby Rose tá chique. A gente tem água micelar e ó. Vou usar. Eu tô gostando muito de usar antes de tudo, sabe? Pra limpar porque você nunca sabe se sua pele não está daquilo que você tem que estar. Entendeu, né? E pra sobrancelha, aquele quartetinho básico, não é novidade esse quartetinho, mas tem no site. E eu vou fazer a sobrancelha normalmente e aplicar corretivo em toda a pálpebra de cima e de baixo. Tipo aquele esqueminha, sabe? De preencher a sobrancelha. É muito, muito simples. Eu sempre faço isso. Depois que fiz isso, eu vou vir pra paletinha. E essa paletinha é novidade. É incrível essa paletinha. Por quê? A pigmentação é muito boa e tem cores neutras, sabe aquelas cores que você precisa? Então ela mesma. E hoje como eu vou fazer essa maquiagem monocromática, olha como eu tô seca. Ha. Toda monocromática eu vou vir com marrom, que é o tom que todo mundo gosta. Hum, todo mundo usa. marromzinho básico e vou esfumar. Um cantinho externo, bastante, esfuma, esfuma, esfuma. Eu vou vir com o quê? Com batom. E esse batom duo da Ruby Rose, eu amo fazer isso com ele. Eu adoro usar ele de delineado, sério, eu sou muito doida. Mas eu gosto, dá muito certo pra mim. E eu vou aplicando desse jeitinho mesmo, porque fica aquele delineado tipo marronzinho. Fica tipo bem chique e não fica tipo preto, tudo preto. Fica o marronzinho, que a gente gosta. E depois eu pego e dou uma esfumadinha de leve, com o mesmo marronzinho que eu usei pra esfumar, então. Aquela esfumadinha básica E agora eu vou usar a máscara de cílios Essa máscara de cílios é maravilhosa E o mais legal dela é que ela tem essa cerdinha, sabe? Essas cerdas que deixam os cílios bem curvadinhos Se você tem os um cílios grandes, você nem precisa usar cílios puxis. E antes de vir com os cílios puxis, Eu venho com o iluminador no cantinho interno da pálpebra Embaixo da sobrancelha pra iluminar Pra deixar bem iluminado, bem bonito E depois eu atendi os pedidos, amiga bem pequenininho os cílios. Pra mim, isso daqui é pequeno. E depois, a gente vem pra parte de baixo. É a mesma coisa, o truquezinho, sabe? Que eu vim com batom, líquido mate e venho esfumando, depois com a sombra marrom. Não tem segredo. É muito fácil. Eu deixo essa aberturazinha no cantinho interno. Você deixa se você quiser. É opcional. E no caso, eu iluminei. Isso faz com que os meus olhos parecem maiores, mais longos. Eu adoro. Depois eu venho com um pouquinho de iluminador. Esse iluminador eu tive que testar, porque ele é cremoso, ele é maravilhoso e tem um rosado dele. Eu apliquei, tipo, assim, bem rapidinho, só pra vocês terem noção mas é um iluminado Incrível, principalmente pra você que tá achando nada cremoso nem eu. A gente vem com corretivo. Vim com esse corretivo que também é novo. Eu vim com esse tom mais rosado pra dar uma equilibrada no tom da minha pele. Abaixo dos olhos, no nariz, na testa. Eu, eu fiz a festa, eu admito. Mas ficou lindo porque neutralizou bem. Eu apliquei depois a base, ficou tudo lindo. Eu fiquei muito feliz, porque eu amei a pele nesse dia. Ficou muito, muito lingística. Eu vou dando acabamento pra pele e ela ficou muito, muito linda. Pois eu venho já com contorninho. E contorno eu fiz cremoso porque eu queria uma cobertura mega alta pra minha pele. E eu peguei essa paletinha que eu tô um pouquinho mais escuro. E fui fazendo contorninho meiozinho da bochecha, testa. Tá vendo que eu vou fazendo esse formatinho? Nariz, pra deixar bem arreputadinho o nariz. Eu vou fazendo desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Não tem muito segredo. É você marcar bem e depois esfumar. E eu uso esse pincelzinho que é mais fofinho assim pra esfumar. E fica tudo bonito. Esfumar bastante e com muito cuidado pra você, tipo, não espalhar, esfumar. Tipo, não pegar e remover também. Pode acontecer de remover. Então sempre com bastante cuidado. Feito isso, a gente vai matificar esse rosto. Vamos ser felizes matificando. E eu venho com essa paletinha que é das antigas, mas é maravilhosa também. Aplico abaixo dos olhos. Sempre abaixo dos olhos pra dar essa matificada. E é importante ter esse tonzinho mais rosado pra baixo dos olhos. Pra foto sair linda. A gente vem com um pouquinho de blush. Eu peguei essa paletinha também que eu já tinha com esse blush. E fica mais rosado Gente, eu usando blush Quem diria E agora vamos para o iluminador O iluminador eu usei o mesmo que eu usei para tipo, para pálpebra, essas coisas E ele é excelente, esse iluminado Vocês vão ver Olha isso Dá vontade de chorar as lágrimas caíram do olho Eu amei Eu amei essa paletinha Porque ela é prática Ela é fácil de levar na bolsa Tá tudo certo Tudo perfeito, certo Feito isso Vamos para o batom E o batom, claro Que eu usei da make toda Então, tipo, ficou toda monocromática mesmo Ficou toda, tipo, de um tom E eu achei Bem gringa, bem linda. Fica linda em foto. Vou até botar a foto aqui, ó. Eu acho que esse tipo de make é fácil de fazer. Não tem segredo. Dá o mesmo acabamento que, tipo, makes carérrimas. E eu amo. É por isso que eu amo a Ruby Rose. Todo mundo me pergunta por que, que eu amo tanto essa marca. E esse é um dos motivos que você faz uma make com acabamento incrível e com produtinhos baratos. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curte aí pra fazer mais vídeos assim. Se inscreve no canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau.